Opa, tudo cada vez melhor? Rogério Peixoto aqui E eu quero responder uma pergunta que fizeram para mim outro dia Rogério, o que é experimentar a paz? Bom, de acordo com a minha percepção de mundo Com a minha interpretação e experiência própria Eu gosto de dizer que você experimenta a paz Quando você tem autocontrole, autoconhecimento Quando você é capaz de gerenciar as suas emoções Quando você é capaz de mesmo diante de situações conflitantes, tensas, angustiantes, você ter controle e se sentir tranquilo, sereno, você ter poder de ação e não de reação instantânea, de reação impensada. Você pode pensar e escolher como agir diante dessas situações. Então, essa para mim é uma percepção a respeito do que é a paz, do que é experimentar a paz. E agora eu quero saber qual é a sua opinião. Como é que você entende, como é que você vê experimentar a paz? O que é isso para você? Deixa uma mensagem para mim aqui embaixo desse vídeo, deixa um comentário embaixo desse vídeo, eu vou ficar feliz de saber qual é a sua percepção a respeito disso. Combinado? Grande abraço, experimente a paz!